e yeah. olá pessoal, aqui fala o vosso boy Black Dropa. Uh, só para deixar as minhas palavras, ou bem dizer, as minhas palavras que eu quero dizer sobre o programa, né Desde o momento que eu conheci, que eu comecei a ouvir. É um programa atrativo, infelizmente já não vamos mais poder ouvir, pelo seu retiro da rádio. Mas é uma boa iniciativa e sou uma das pessoas que daria tudo para que Voltar-se a passar as edições do Espaço e Hip Hop É mais uma ajuda, um suporte para nós, fazedores de Rap ah, Nos ajuda a expandir mais os nossos trabalhos, OTS, STV Mas, infelizmente, já não, posso, já não podemos mais fazer nada não são as decisões que tomaram Sei lá é o motivo Mas... Yeah, é um programa... Foi mesmo muito atrativo eu comecei a ter, a ter mais gostos de ouvir as músicas locais. Ah, nesse momento falando de rap, né? Comecei a mais a ter aquele gosto por causa da rádio, a rádio também teve uma influência. E vai ser mesmo muito triste saber que esse programa já não vai passar mais. Ah, antes era sexta-feira, agora passou a domingo e agora já nem passará mais. Então a gente pode dizer que fiquei bem decepcionado. É triste mesmo e queria também aproveitar para mandar um rala, um feliz aniversário. Por conta disso, si. são mais três décadas e mais Sim. uns anos aí. E yeah. é uma lá, família! Tudo. Olá, pessoal. Eu sou a Líria, estou aqui para falar do DC, o Dino da Costa, é ferino né? Grande homem o Dino como pessoa é uma pessoa profissional é amigo, conselheiro acima de tudo muito verdadeiro com as pessoas uh, né, tenho a dizer que não é o único que está triste pela retirada do hip hop na rádio Namib nós também sentimos porque já fazíamos parte do mesmo né? uh, embora às vezes no grupo de estudo 16 horas, meus colegas já sabiam que tinham que parar porque tem que ouvir pouco e acredito que eles estarão felizes por isso, mas eu estou triste, porque já não haverá interrupções nas explicações, né, por falta de programa. E caminho em frente, acredito que receberá as coisas melhores, fará as coisas é, que ainda mesmo ajudarão a promover o hip hop no Namíbia. Sabes que eu amo-te muito, és muito especial para mim, sabes disso. E acredito que não é preciso provas né, para isso. Espero que me desculpes por tudo o que aconteceu de segunda-feira para aqui. Foi tudo mesmo por causa desses vídeos. Uh, tenho que pedir mesmo desculpa, pedir perdão. Me perdoa, por favor. Feliz aniversário, mais anos de vida. Daqui para frente será Manudino. Yeah. Desejo ao Primo Feliz aniversário Que Deus lhe dê Longos e felizes anos de vida Que continue a ser o Primo que é, esteja sempre presente Nos momentos bons e maus das nossas vidas Desejo de tudo de bom Na sua carreira profissional Que Deus te abençoe Todos os dias da sua vida Beijos os momentos em que a vida é nos era nosso carinho por alguém. Se este é um deles, deixa-me aproveitá-lo para dizer que Deus te ama tanto. Feliz aniversário, querido primo. Que Deus te abençoe e te conceda felizes e longos anos de vida. Beijos, felicidades. Olá, Pri, feliz aniversário. Que Deus te conceda inúmeras graças. Desejo de tudo na tua carreira profissional e não esqueças que eu te amo muito beijo